carry, cara. Mid, top, jungle, ref. É super, cara. E aça, é descendo a pegada, Juqueira? Jogar de aça no mid, pô. É o top, quanto narzinho. Mano, daqui tá a cara do Dodge, hein? A cara! A cara do Dodge. Peraí, eles vão achar que é tipo. Ah, cara. Escolhi errado. Client bugou. Era pra eu tá de EZ. Sai da live, moleque. Sai da live, rapaz. Relaxa, ramos mais de aço. Oh, oh, oh. Exaust? Exaust não vai funcionar muito, não, mano. Rio? Esse cara deve ter Ignite. Nosso time está bem bizarro. KK, gostei. Cara, Rio não é a melhor opção pra Yassa de Carry, né, mano? Pode ir com uma p***, né? Yassa de Carry é uma p***, né? Agilidades aqui, esse pato até dar um shield. Exaust, o queira. É, cara, é que eu tô pensando aqui. Vou dar exaust no Olaf? Vou dar exaust. Talvez um Vladimir antes da poça? Ah, pode ser, pode ser. Cara, dá pra invadir. Dá pra invadir, pega. Tão olhando o que eu tô vendo? Tão olhando o que eu tô vendo? O que eu tô pensando? Cara, eu vou botar a cara aqui. Dar dinheiro logo pra Yuma. Ele vai rodar aqui? Ayumi, cara, o mapa tá aberto, né? Eu tô olhando pro mapa 100% do tempo desse jogo, velho. Cara, quem, quem joga tela presa no chat, velho? Tipo eu, que prefere jogar tela presa, só solta algumas vezes pra fazer algumas plays. Tenta criar costume de andar olhando pro mapa, entende? Aí você tá, ó, tô andando olhando pro mapa. Opa, aconteceu alguma coisa aqui no mapa? Aí tu olha pra tua tela, pegou a visão. Aqui eu vou dar uma porradinha, mas eu desviei. E é isso aí. Os caras vieram bem confiantes, né, mano? Não tem visão, eles estão dando Ghost ali tá, olha lá. Eles estão dando gosto ele está você ainda não entendeu Tizão, não tem visão Eles só são mágicos, videntes Tadinho do Aristar. achou que os caras tava, tava tinha botado visão Falou, nossa, os caras jogaram mó bem, pô <risos> Tadinho do Aristar. foi é mal, mano Não é complicado Pepega Aristar, que Pega, mano, ele tá jogando o jogo certo Eu falo, nossa, como é que os caras me viram ali, não tem visão Aí ele falou, pô, deve ter uma ward aqui Aí só pra tirar a dúvida, eu, eu usei o trinquetezão lá A Yobi tá ficando pouca mana Ele tá ganhando sustento Cara, parece que não Mas a Alistar cura muito, velho Nice, Gastando muito mana deles Alistar, mandou bem, mano Quer dar mais um Qzinho? Beautiful Ficar sem mana aí, Azia. Ele tá de feitiçaria Então ele não tem acesso a biscoito Eu vou botar aqui Porque pra ele sentir a diferença mano. Pra ele sentir a diferença Vou dar mais um quezinho aqui, ó Toma, faz aí, Tô tranquilo, tô tranquilo. Coma não, coma não, coma não. Show de bola, show de bola. O wave tá dando bounce backzinho. Cara, os caras são muito safados, né, mano? O wave tá. Ai, ele! O wave tá dando bounce back. Não encosta não, encosta não. Encosta não Boa, boa, Ward, boa, Ward. Eu, eu tô com 24 farm, ele tem 16, chat. Olha o tamanho da wave, tá, tá pra farmar. Não, não, não, ele está. Não gomba a wave, não, amigão. Ai, meu Deus. Vai fazer eles puxarem, porra. Não, puxa, deixa eles puxarem, Deixa eles puxarem, ele está. Fica na frente aqui do Kenon. Isso. Agora comba, mano. Caralho, que ali bom. Que cara bom, mano. É isso, perfeito. Controle de wave perfeito. Farm semi perfeito. Execução perfeita do Alistar. Só deixa ele me farmar tudo, cara. 37 e 18. Beautiful. O cara deu uma surtadinha ali quando viu que o Juqueira falou que não vai pegar catata não, parceiro. Fiquei na frente ele falou que vou pegar sim. Não pegou e morreu. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Tô vendo a janela, tô vendo a janela. NÃO está! NÃO está! Tu não viu a janela que eu vi, meu querido? Não usa... Quando... Gente, quando for assim, não gasta nada, porque você já tá atrás do Z, Entendeu? Ele tem que desesperar, não... não... não... não... não aristar, mano. Ele tem que ficar desesperado e gastar alguma coisa. Ah, tudo bem, tudo bem, mano. Ai, cara. Tipo, ele usou o gap closer dele, sem que já tava perto, mano. Não tem sentido nenhum. Tudo bem, tudo bem. Nice! Nice, nice Exaust Ignite, rapaziada Beautiful Pera, por que a Yumi não tacou primeiro esse Exaust Ignite, mano? Demorou, tá demorando muito meu cria, mas tá suave foi, foi bom, bom pensamento, bom pensamento Faltou execução, mas a play foi boa Flash A-Z é Vai matar? Relaxa, relaxa, relaxa, relax. tô beitando ela tá beitando pro porra do Ramos velho Ele tá fazendo um sapinho Eu morro no machado? Eu morro no machado Ramos vai? Ramos vai não Olha vou ficar level 6 Faz aí então por se <risos> Beitando, jiqueira <risos> Foi uma bad, foi uma bad Eu não queria gastar UOL, mano Esse foi o erro Mas não tem problema não Eu consigo voltar aqui rapidinho Não sei recuperar minha vida toda Tava perder Minion Tem bota 2 A vantagem do bota mano É que você pode ficar se movimentando pelo mapa muito fácil Então, tipo Esse B daqui seria terrível pra mim Terrível Se eu não tivesse bota Como eu tenho Eu só vou pra lane E perco 2 Minions 48, 65. E eu tenho uma kill. Bom nome dela está, mano. Fico pegar uma chance dele? Se eu pegar uma chance dele aqui é enorme. Taputão. tá putão. O cara tá puto. O cara tá puto. Ih, também essa torre. Ele vai dar o EZinho. Vai não? Poxa, ele desce o EZinho na moral. Tinha chance de ele matar, velho. Uh, agora sim. Nice, está. botou medo nos caras, velho Show de bola Você Cezinho é muito pussy, mano Ele tem um ângulo pra me matar às vezes Só que ele não vai Porque ele é pussy <risos> 73 a, 20 a 53 Peguei uma barricadinha, tô com uma kill, chat Isso aqui é dream lane, mano Dream lane Eu não acho que era pra gente estar tá ganhando, velho Sinceramente, martamos, né Queria? Não Caralho, isso aí é casada? Tudo bem, tudo bem Tá É que eu queria combatecer com o Alistar ali, mano Mas usou tudo de uma vez só Tudo bem a gente forçou o rio das E, isso foi bom. Eu fiz sempre puxando, rapaziada. Tirar um pouquinho de mana aqui, ó. Salve, Joqueira. Nice. Já bebeu há uh... muito a... tempo e fiz uma uh... pequena Nafaná. Se possível, depois dá uma olhada. PMJ. Pô, nesse exaust na Yume. Caralho, que time bom, brother. Que time bom, mano. Caraca, é, é assim que é jogar de carry, tomando camp com um gente boa? Eu sinto que eu não tô fazendo nada, ao mesmo tempo, eu sou o cara mais. Rico do jogo. Olha, todo mundo deixa tudo pra mim. Ó, pega, vai, vai, pega, mano. Pega, fica à vontade, ó. À vontade. Tome. Quer na boquinha? Toma. Já quer... Eu tô trollando, tipo, não dando B, mas... Fé fé. Oh, tudo bem, Olha, né, filho? Você não vai acertar o primeiro, não, cara. Tem que acertar o primeiro. Você errou. Eu tô deixando você. Você vai pegar o machado. Eu ia atacar o Al na segunda. Mas você não vai atacar. Então, eu vou aqui, ó. Vou botar um pouquinho, ah.. Uh, por algum momento eu conseguiria ultar ali, velho? No Olaf mesmo? Tá, tem um luz atrás da gente. Eu queria pegar a barricadinha. Alguém me trouxe ele aqui? Ah, eu queria pegar a barricadinha. Ih! Faltou um pouquinho de item. Faltou um pouquinho de item, chat. NAA, Juqueira. Não errei não, mano. É que o cara não, não toma dano, brother. Eu tenho 78 de alto de. Pff, tudo bem, chat. Errei tudo. Errou sim, Juqueira. Visão. Então já é tre matado, sou ruim. Tenho flash. Eu quero levar essas barricadas, mano. Eu quero levar essas duas aqui. Usa flash, e do Ignite mim na última vez. Show de bola. Um minuto, um minuto pra pegar a barricada. Bom flash do Ezia. Vamos! Vamos! <risos> Ah, ele acabou o que do Ramos antes? Né? Porra, cara. Complicado, hein, rapaziadinha? Complicado, rapaziadinha. Pegamos a torre, pelo menos. Isso é uma no ponto de interrogação, cara. Que vocês não entenderam aqui. Nosso objetivo era é a torre. A gente pegou o bagulho aqui. Eu dei uma trolladinha porque eu fui pra cima da Yumi me cobraram. eu peguei a torre. Ah... Só morri cara, tô no mid, não tem visão nenhuma aqui porque a gente tava fazendo play no boss play no top Era pra ter ficado mais até dois. Como 2 Pô, mas tô cheio de recurso mano, quero fazer play cara, os caras vão ficar fazendo play na gente uh, Ahn, tá pra gente nisso Também exaust, bom slow, bom slow não, bom negócio Oh shit. vou ter que já. Ahn, está tá fazendo dragão Ramos. Ramos fez o dragão. O caçadinho foi onde? Deu TP, não fez nada. Tá, não era fansteiro não, cara. Eu achei que porque eles mataram o o Olaf tava sem ult, mas não tava não. A já saiu bem, pegamos o dragão. Ah, isso foi flash? Pô, luta ou não luta, rapaziada? Luta não. Não, luta não, pô. Eu acho que vai matar o EZ e vai morrer você. Hã? Tanques? Tanque? Hã? Deu nem tempo do Lúcia dar dano no, no Ramos, cara. Matou o Eze em um segundo. Tô aqui, eu tô aqui, ele tá sem ult. Já tem que virar um pouquinho, talvez, rapaziada? Não, vai dar pra virar, não. Ó, levantei aqui de novo, mas não tem dano. Não tem dano. Vai tirar o ulti da Yumi, o Aristata sem ult vai morrer. Vamos conseguir alguém? Ramon, você que dá tá antes desse Luciano aí, irmão. Cara, só tô querendo fazer uma play conjunta, velho. Ninguém tá lutando junto nessa porra, cara. Subiu? Sumiu! Ah, puta que pariu, cara! Tem cinco planos na equipe, cinco diferentes. Não estamos lutando nenhuma vez conjunto, cara. Trolei ali, cara. Morri antes de conseguir fazer alguma coisa. Caralho, brother. É. O cara tá mandando recuar, chat. O cara tá mandando recuar, chat. Eu não vou recuar, cara. Eu não vou recuar. Olha os que os caras estão me daivando. Vocês não estão fazendo porra nenhuma, cara. Vocês estão de sacanagem com a minha cara. Só se for Só se for, cara. Só se for, velho. só se for. Os caras deram a volta toda. A gente tem pressão no mid, pressão no top. A gente não vai conseguir chegar nos caras, velho. Lúcia, lúcia, lúcia, lúcia. Beautiful. Beautiful demais, vamos né? Não morro daqui, não. Levanta o Vlad. Ballzinho no Azir. Ah, não morro. Ainda não morro, não. Ui. Ah, é isso aí, ó. Barão, barão, barão, para, para, para. Ai, mas um pouquinho, eu fecho o olho e durmo, hein. Ai, gostosinho jogar assim, cara. Olha lá, você vai ficar apertando o quê? 13, 10. 15, 13. 14, 14, 13, 13, 11, 11. Nham, nhão. Oh. Tá bom, eu paro depois de fazer isso daí, faz tá sacanagem, moleque. Né? Faltou hands, faltou hands. Nhão, nham. nham. O E dele voltou, seu filho da puta Go, go, go, go, go, go, go Ih, go, go, go, go, go, go, go go Que barão, mano, é só lutar Tem um de 16, tá é bobo Eu vou no Ah, uh, vou dar um like flash aqui, ó é isso. Pronto. Só queria fazer isso, cara. Não queria mais nada,